Bom so good para for Na'Vi, agora o already já 50% Oh my god! Back. Yeah, stay there, huh? yeah. Como que isso foi HS, cara? Momentos onde pro players jogam como cheaters no CSGO. Dizeram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 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 3x7, Rapaziada, no vídeo de hoje eu trago uma proposta diferente. E eu quero provar para vocês que se o Simpo não fosse jogador profissional, ele já estaria banido. Ele, ele já estaria banido do CSGO. Mesmo não sendo hacker, o número de denúncias e a quantidade de jogadas suspeitas que ele faz. Enfim, eu não estou falando que o Simple é cheater. Porém, ele já se provou. O cara já foi o melhor do mundo por duas vezes. O cara, enfim, já foi campeão de Major, sendo MVP. Jogadas que eu vou mostrar aqui, ele fez contra os melhores do mundo. Mas vamos supor que o Simple fosse um TOGS da vida. Um cara novo jogando lá no interior da Ucrânia, fazendo tudo isso de jogada, sem ser ainda um jogador profissional do Tayrun. Nossa, ele ia sofrer muito, mano. Muito mesmo. Assistir aqui a um vídeo com algumas jogadas de pro players e muitas jogadas do Simple Que. Mano, tem até uma jogada do Vini aí que. Cê é louco. Antes, quero pedir, por favor, se inscreva no canal, rapaziada. Dá um guia nisso, mano. Eu já falei 500 vezes que o meu sonho é ter um milhão de inscritos. Hoje temos pouco mais é de 788 mil. E 51,4% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Por mês, o canal soma aí mais de 1,6 milhões de espectadores únicos. Ou seja, mais de um milhão e meio de pessoas assistem os meus vídeos por mês. Se inscreva no canal amigo. Por favor. o cafezinho já tá aqui. Essa jogada do cinto eu não conheço. não sei qual é. Mano. O bicho é bom mesmo. O varado é comum, tá ligado? Agora, o varado com spray transfer. Muito conhecimento, mano. Muito conhecimento. Tá maluco. Manese, Sai. Um X3. Um, dois. Já tá um X1. Ele está em É porque ele era da nave Júnior ainda, mano. Ah, eu lembro! Mano, eu lembro desse clipe. Eu lembro desse okay. clipe. Eu vi esse clipe dois anos <risos> atrás. Cagada, vai, um pouquinho de cagada, óbvio, né? Mas só consegue quem tenta. Ele tentou e foi um pouquinho consciente no mínimo, tá ligado? Você é louco. Cachoeira. Qual a chance, rapaz? Qual a chance, rapaz? Tá maluco. Qual a chance, okay. mano? Olha yeah. o steel ali, uh, na uh, <listado>. Pegou o pixel e tirou, o pegou a informação O Simple já matou um ali, eu não vi aquilo do Simple Ele já matou um Não vimos aquilo. Simple em secret com o Scout para começar coisas e ele vai pintando baralho. Mano, não é acreditado. Esse clima Esquimpa é inacreditável, cara. Olha o Nicolas. É outro que é o Rei do <risos> Tep, mano. A gente fala muito do Scream, mas o que o Nico fez aqui também é sensacional. Simple novamente. Um. Dois. Smoke. Varanda tá favorável aí pra ele. Três. O Flatro tomando o timing. Mano, presta atenção, presta atenção. Isso daqui é o Simple jogando uma face hit contra outros pro players, tá ligado? É, não é mais uma partida profissional, mas é, só tem pro player aqui. O Juan Flatro ali, o Sinopse, enfim. Esse Luck. Só com a foto da G2? Não sei quem é, enfim. Mas diz que no time do Simple, o Simple, eu, eu falo, ele smurfa contra pro player, tá ligado? Uma coisa é o global smurfar com a águia. Bom, o águia smurfar no bem, ouro. Bem. É, ó, o xerife smurfar no prata. O Simple não. Smurfa Você contra dois, dois, dois, os melhores do mundo. Olha esse 4 cara. Essa partida aqui tava tudo dando certo, Play. Absolutamente tudo. Vini Fúria. Quem não conhece essa? Nunca vi isso. Quem não Nunca conhece, conhece essa? Isso, cara. Nunca vi isso. Quem não conhece essa, mano? na época da fúria. Guerrero, tava jogando? O que, que é isso, mano? E tava jogando e quase com a mesma quantidade de kills ali que o Stuart. o Zayu. Mano, o Zayu. Na minha opinião, o é um dos LWTs mais agressivos do oh, CSGO. não! smoke, flash, kill. Não há ele disse que não estava exatamente tendo o impacto. Olha o com Como que isso foi hs, cara? follow é, é what né, oh, oh, é tá até hoje jogando major é alto nível mano ah é essa... dois nem scopes é cinética que, na época, não tinha que o fit específico para a Sight improvement, isso, vai ser Nice. Todos esses seriam denunciados demais, assim. Se não fossem um pro players, tá ligado? Se fosse um random né, ia denunciar, mano. Kenny É o motivo da aposentadoria de Kenny é foi essa bala aqui. Isso daqui pra um jogador de CS é equivalente a uma entrada do Fagner, um jogador de futebol. Tipo <risos> o Meu pai amado. Ganhou ainda, ganhou. ganhou. Oh, can't believe. Oh my goodness, I'm so sorry for anybody listening. <risos> <fixos> Não, tá o Hiko been spotted now. Five shots of What is that? que is that? Hiko, you please explain? What the hell's going on? que HP and Jogou muito, jogou muito, ele foi um padrão aquela posição ali, mano, normal, o cara. O cara. tá lá. Que primeira bala de famos, e só fica a cabecinha para fora quando o cara está ali. <fixos> Ó, oh, Um dragão um. um, dois. Eu, não, nem ouvi esse cara. Não, o... o... Esse é o, o simples? É o punk, eu escutei <bridgeway> o <ęd -s3> <RIS acabar Magic> dois. Fazio antigo, hein. É Ele escutou de... o cara pulando. Bagulho é a copa, tapa na xerife! Oh, Tá mano, Como so oh, é o, o negócio Balinha também Vou voltar pra pegar o pixel, tá ligado? Nem pra ver a jogada, mas pegar o pixel. Ele travou esse... sei lá o quê. Ah, tirou na altura da cabeça. Que isso, moleque Nossa, que saudade da Caixa Antiga Tinha a MBR do outro lado, ó Falando do MBR do outro lado era o Fer Tomou uma balinha do Fer, o Simpo humilhou Você acha que o Fer, se estivesse jogando um MM E tomasse uma bala dessa, ele não denunciaria? Não tá legal, não tá falando O que, que é, moleque? Ele denunciaria Mas já é que é o simples ele não denuncia Mas se não fosse o simples ele denunciaria Isso é muito óbvio, tá ligado? Os caras fazem umas jogadas muito hackers, pô Соло от симплад здесь, пока может убивать, а откидывает у гамбит пытаются здесь выйти постепенно. И смог отзонить флешки, езди пускиты, есть что самое главное. Еще и молоду сверху можно подкинуть его за смог. Так и происходит от мира, но Сипл сквозь смаченский разрушает жизнь мира. остается один и только что ситуация 1-3 полностью переворачивается при помощи Александра. Что? Ó, tô falando. Dá essa demo pra alguém, tapa ali o nick de todo mundo pra ninguém, né? Enfim, saber que é próprio dele, saber que é o símbolo, principalmente. Vai denunciar, mano. Que isso, gente? Não tem, não tem como, não eu que ficar assim, mano. O porra é essa, gente? isso esquece. Nico também é outro. Nem é Alper e tá me tendo uma dessa. <risos> ah, essa a gente conhece, né? Pô. Essa não tem como. Tome. Tome. essa jogada aí. Esse poder, mas até hoje ninguém nunca conseguiu replicar essa jogada, tá ligado? Tome. Aí foi mais safe. Nesse caso é mais safe, porque ele tinha informação do cara ali. Todo mundo sabe que vara, tá ligado? Ele tinha uma noção de onde o oponente estaria. Agora, aquela de duas jogadas atrás... Meu pai, mano. você é louco. Não, não há explicação. Ele não vai varar de novo, né? Ah, não. Para. Acaba o vídeo aí. Tamo junto, galera. Eu, rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Não, acaba não. Tem mais uma. Dei uma do Simple. Ah, eu sei qual que é essa. Essa também foi insana. Assim. Mas, mano, essa daqui foi reflexo, tá ligado? O cara passou tela dele, enfim. Agora, as do Monese? Isso é louco, gente. Maluco, mano. Inexplicável. E inexplicável Que é do Simpli. Mano, Assim, não foi a mais bonita, mas a mais cheater, na minha opinião. Foi a matando dois ali na Smoke. Aquilo lá foi, foi bizarro, mano. Inacreditável, gente. É isso. Se inscreva no canal todos os dias dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, isso é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Eu ri, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Fátima1337. Fá.